Meu nome é Wellington Guimarães, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Durante algum tempo eu estava procurando um curso de qualidade, um nível bacharelado a respeito da Palavra de Deus. E vasculhando na internet eu encontrei o site da Universidade da Bíblia. Fiz várias pesquisas e através das referências boas, referências positivas que eu encontrei, eu me cadastrei no site da Universidade da Bíblia, fiz um curso de bacharelado em Psicologia Pastoral e abençoado muito meu ministério, hoje eu sou pastor na igreja onde eu frequento, e às vezes as pessoas perguntam se eu recomendaria algum curso de teologia, ou afins. e eu recomendo o site da Universidade da Bíblia, custo-benefício é excelentíssimo, material é de qualidade, são dezenas de livros, você pode ler esses livros onde você estiver, através do seu celular, do computador, do tablet... E ser muito abençoado, enriquecendo seu conhecimento para você poder explanar melhor a palavra de Deus para outras pessoas. Você pode tirar dúvidas com os professores à distância também. A Universidade da Bíblia é fantástico. Eu recomendo e agradeço a Deus por eles. Em nome de Jesus. Amém.